Prazer, sou Dartan MC, tentando viver um por todos e todos por um, mas quando a bala come é cada um por si. E do individualismo não sobrou nenhum, pegue sua cruz ou carregue sua dor. Do aqui foi saída do sonho que te frustrou, pegue o caderno e lague a arma menor, a vida é muito mais do que só seu jogador. A vida é correr, mano se cansar, olhar pra frente e seguir, mesmo o caminho não lhe mostra nenhum lugar, a vida é escolher e sonhar. Mortos são os que não contaram sentido na vida, acabaram no mesmo lugar, sou. Criado onde o desenrolado é na mão, no tete a tete sou. De onde o 7-1 um é vacilão, o 7-1 um foi em vão. Então explica aqui, Galvão, por que o governo, mano, o povo pro cacete? Como Paulo, mano, firme de fracos pelos fracos. Quem entra se pagar passagem, caminho de volta é expresso. Por meu povo, jure a bandeira com amor. Mas essa falsa ordem acabou com o nosso progresso, então. Liguei pra Deus a cobrar, na ligação que não desliguei. Eu falei meus sentimentos. Engraçado é que descano 90-90, ausenta e atende pedindo 0800. O sinal é mais forte de cima do morro Fi. Comunidade pedindo socorro de 3G, não mostra pra ti. Aqui só temos operação e não operadora. Liguei pra ti e pedi rap em plano infinity. Não recuse, você não vai sair intacto. Construa seu presente, talvez de futuro concreto. A vida sempre foi uma corrida de obstáculos e obstáculos tem que mostrar se está no caminho certo, né? Fé em Deus porque ele é justo, corra por você e jogue com a sua realidade. Fé também nos menores de favela e avisa pro doutor que estamos chegando nas suas faculdades. Mas, ouvira do Ipiranga vozes falar cidade, um povo que protege meliante. De um sol sem liberdade, raios cujos bilhão traçante, tiranho mais o dia do estudante. Terra dourada que nunca existiu, és tu entre outras mil, dos filhos desse solo caçula seguro fuzil, pátria amarga Brasil.